Não crie, galera, não crie, porque vai acontecer isso daqui. Agora eu vou ter que criar mais três, mais dois cartões aqui para estar tá adicionando nesses dois e estar tá desbloqueando. Mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu vou esperar essa conta de anúncio tomar bloqueio por política ou atividade em comum, que é normal a gente tomar... Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai dar continuidade aqui onde a gente vai criar a nossa primeira conta de anúncio e subir a nossa primeira campanha de curtida aqui na página, tá galera? Eu vou explicar um pouquinho, um passo a passo aí pra vocês de como tá fazendo isso daí da maneira correta, tá galera? E vou soltar algumas dicas muito importantes pra vocês, tá? Pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi e venho cometendo aí pra gente estar tá se alinhando máximo aqui no Facebook para a gente estar tá anunciando sem qualquer tipo de problema, tá, galera? Então a gente vai aqui para a tela do, do computador onde a gente vai criar a nossa conta de anúncio e subir nossa primeira campanha de curtida. Para que você vai estar tá fazendo isso? Para que subir a primeira campanha de curtida? Para você estar tá aquecendo a sua página. E tá aquecendo a sua BM, tá galera? Por mais que a gente é, vê que isso é meio que irrelevante pra gente, tá? Subindo campanhas ali de curtida, engajamento, entre outras, outros tipos de campanha que não ser conversão, tá galera? O porquê disso... Porque a gente tá mostrando pro Facebook que a gente não é empresa qualquer que só quer vender. A gente quer o bem-estar dos usuários e quer fazer com que a nossa empresa venda, tá, galera? Fazendo isso daí, o Facebook, ele entende que a nossa, a nossa empresa é relevante. A gente tem mais autoridade ali na plataforma de a gente estar tá anunciando sem tomar qualquer tipo de bloqueio, tá galera? Então a gente vai aqui para a telinha do computador e onde a gente vai criar a nossa primeira campanha, colocar a forma de pagamento ali e eu vou explicar um pouquinho mais, a passo, um passo a passo para vocês de como tá fazendo isso daí da maneira correta. E não está cometendo os mesmos erros que eu, tá galera? Então vamos aqui para telinha e sem enrolação, bora para o vídeo. Então galera, estamos aqui na nossa BM. Não é aquela BM que a gente criou no vídeo passado, pois aquela BM, para minha sorte, ela compartilha o Pixel. Então eu não vou criar conta de anúncio nela, vou deixar ela reservadinha. E eu vou estar tá utilizando aquela conta que a gente fez a BM Infinita, tá galera? E mostrar pra vocês como que realmente a gente funciona, tá aqui ó, BM 4G. Lembra que eu tinha colocado pra vocês essa BM aí, quando a gente tinha criado, não tinha conta de anúncio. Então a gente vai criar hoje a nossa primeira conta de anúncio, só que a gente não vai anunciar ela hoje, tá galera? Não vai anunciar nela hoje, a gente vai deixar um, dois dias ali. E depois a gente vai criar a nossa curtida em cima dela também. Então a gente, eu vou criar um passo a passo aqui com vocês de como a gente vai estar tá fazendo é, essa criação da, da conta de anúncio. E vamos partir para outra BM, onde ela tem algumas contas de anúncio. E eu vou explicar o porquê que vocês têm que criar apenas uma conta de anúncio só, tá galera? Então aqui a gente vai criar aqui, ó, adicionar conta de anúncio, identificação, eu quero. Coloque aqui a identificação que vocês quiserem, tá, galera? Não precisa colocar do jeito que tá aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, conta de anúncio. Ah, não. Eu coloquei errado aqui, galera. Desculpa, aqui embaixo. Criar uma conta de anúncio. Aqui, galera, tem que ser é, Brasil, tá? Real Brasil. Aqui, ó, Real Brasil. Não pode ser em dólar, tá? E aqui a gente vai colocar São Paulo, se eu não me engano, é isso mesmo. A gente vai achar aqui São Paulo, tá? Aqui, ó. América, São Paulo, tá? Identificação da conta. Então eu vou colocar conta de anúncio, né? CA-1. Traço, traço conta de anúncio 1. E a gente vai avançar, tá, galera? A gente vai colocar aqui, ó, empresa ABM 4G, que a gente já tinha criado, beleza? Perfeito. A gente criou nossa conta de anúncio aqui. Vamos dar permissão total, tá? Para o nosso perfil. Aqui, galera, ó. Adicionar a forma de pagamento. A gente precisa, obrigatoriamente, a gente precisa adicionar uma conta de pagamento, tá, galera? Eu vou explicar para vocês o porquê que vocês têm que criar uma conta de é, uma forma, adicionar uma forma de pagamento assim que vocês criam uma conta de anúncio, tá galera? Eu só não vou utilizar ela agora, ó, ainda ele tá, tá pedindo, ó, ó, ele tá pedindo, viu que ele pediu duas vezes... Então assim, depois que eu terminar aqui a gravação, eu já vou criar um, um cartão virtual e já adicionar a conta de pagamento, tá galera? Então beleza, a gente criou, a gente não vai anunciar nela agora, tá aqui ó, conta de, de anúncio número 1, mas a gente não vai anunciar ela hoje, tá? Tá? Espera pelo menos dois dias. Dois dias, um dia ali. Se você tiver muito apressado, espera um, um, um dia. Não suba já de imediato, porque o Facebook está barrando muita coisa, tá, galera? Então, vocês deixam aqui. Criou a conta de anúncio. Colocou a forma de pagamento, no dia seguinte você vai subir a campanha de curtida ali, tá? Então a gente vai aqui pra conta que a gente vai anunciar hoje, tá, galera? Tá aqui, ó, a BM8. E eu vou explicar pra vocês o porquê que vocês têm que adicionar a forma de pagamento, tá, galera? Ó, contas de anúncio aqui, ó. Olha aqui, galera. Ó, uma, duas, três contas de anúncio desativada por falta de forma de pagamento, tá, galera? Então, assim... Não crie a BM já cria uma conta de anúncio, aqueça ela e, e cria diversas contas de anúncio. Isso é o pior erro que está acontecendo em 2021. O que está que acontecendo? Você cria uma conta de anúncio e adiciona ali a forma de pagamento, sobe o anúncio de curtidas e depois sai criando várias contas de anúncio e não adiciona a forma de pagamento. Se não tiver adicionada a forma de pagamento em todas as contas de anúncio, vai cair, tá galera? Então como vocês podem ver aqui, ó... Essa conta de anúncio aqui, ou essa BM, ela já tomou três bloqueios, tudo por falta de pagamento, tá galera? Então a gente vai ir a essa primeira aqui, ó, essa primeira e a segunda e a quinta tá com erro de forma de pagamento. A gente vai clicar uma aqui e a gente já vai adicionar ela aqui agora, tá? Eu vou pegar o meu cartão que eu acabei de criar a conta aqui e a gente vai adicionar a forma de pagamento. Cobrança, configuração de pagamento, vai vir aqui adicionar um cartão, um PayPal, do jeito que vocês quiserem. Viu ela? Já tem, já tem, como tem crédito nessa conta aqui agora, ela já foi desativada, tá vendo? Ó, eu não quero adicionar os fundos. Minha conta, se eu atualizar aqui, é, essa conta aqui, ela vai, não vai estar tá mais bloqueada, como vocês podem ver, tá vendo? Só por falta de pagamento, tá bom, galera? Então não Crie muitas contas de anúncio se você não tiver cartão para elas, tá? E todos os cartões tem que ter saldo, tá, galera? Não adianta. Se não tiver saldo, a sua conta vai tomar bloqueio. Então a gente já vai vir aqui a página. Ela tá aqui, ó, tá vendo? A gente já vai abrir ela aqui, ver a página. Lembra que a gente tinha criado? Agora a gente vai criar nossa primeira campanha de curtida, tá? Então vai vir aqui nela, promover. Eu não faço pelo gerenciador de anúncio, tá, galera? Porque... Aqui eu acho mais prático mostrar para vo vocês, tá? Ó, promover a página, tá vendo aqui, ó? Vocês vão clicar aqui embaixo, promover, né? Promover a página. Aqui embaixo, não esqueça de selecionar a conta de anúncio que você quer. Então, eu quero a BM8, a conta de anúncio 2. Então, a gente vai vir aqui, ó. BM8, conta de anúncio 2, tá vendo? Foi essa que a gente acabou de configurar. Eu quero... Ro ele tá dando erro aqui no, no criativo, mas a gente vai mudar, tá bom? Ah, beleza. Aqui, ó. A gente vai tirar isso aqui. Aqui, ó, seu melhor amigo pode ser qualquer um, vírgula. Vou colocar aqui, se você curta essa ideia e compartilha, a gente vai colocar um mínimo aqui, o um mínimo é de 5,83, que é um dólar, né? Mas a gente não vai deixar isso daí, tá bom, galera? Não precisa deixar esses 5 reais aí. Beleza, aqui a forma de pagamento, tá tudo certinho. Agora a gente vai vir aqui escolher um vídeo. Opa, né? na biblioteca, porque não tem nenhum. Eu quero carregar um vídeo, tá, galera? Então, galera, demorou um pouquinho aqui, mas já estamos de volta. Tá aqui. Essa, esse vídeo eu acho muito interessante. Então, eu deixo um público totalmente aberto aqui, não importa. O intuito aqui é, é a pessoa curtir essa, essa imagem e compartilhar né? esse vídeo, na verdade. né Tá perfeito aqui, R$5,00 por dia. É o mínimo que a gente pode deixar e a gente vai deixar no máximo um dia, tá? Só para fazer a cobrança ali para a gente aquecer, certo, galera? Então a gente vem aqui promover. Não tem diferença alguma em promover aqui ou em promover no gerenciador de anúncio, tá, galera? Perfeito, tá aqui. Ela está publicada aqui. Quando ela é, for feita a publicação, a gente consegue vir aqui em promover e olhar as, olhar as curtidas ali de um jeito mais dinâmico, tá? Só para mostrar para vocês, a gente vai lá na conta de anúncio, ó. Abrir conta de anúncio, 2, abrir gerenciador de anúncio. Simples, fácil e muito rápido, tá, galera? Ela vai estar tá aqui já embaixo, tá vendo aqui, ó? Menor custo, beleza. É só esperar agora que ela está em análise aqui. Feito, galera, a gente já está aqui, ó, que nem vocês podem ver, já está aqui também. A, na conta de anúncio, a gente tem que esperar a, o Facebook analisar e depois pronto. Então, a gente já vai para as conclusões finais, vou mostrar meu rosto aqui e a gente vai continuar, certo galera? Voltamos galera, estamos aqui já na conclusão final, então a gente criou a nossa conta de anúncio, subiu a nossa primeira campanha de curtida na página, a gente vai esperar ali até amanhã. Normalmente, como é final de semana, eu deixo aí o final de semana inteiro, a gente vai gastar, um... eu vou gastar 15 reais, mas o intuito ali é só gastar 5 reais só para você mostrar para o Facebook que você não está ali para vender. Então, a gente tá aqui nas conclusões finais, que nem eu expliquei para vocês. É, não crie conta de anúncio a rodo, galera. Isso é por experiência própria. Não crie, porque assim, no curso o Método Iluminado foi passado ali para gente e eu saí criando. Eu acredito que deve ter uns 6, 7 perfis ali, todos com BM criado e conta de anúncio. Provavelmente essas contas de anúncio já bloqueou tudo. Mesmo eu... É, entrando em cada uma delas ali só para não ter atividade em comum, é, pode ser que tenha bloqueio. Eu não entrei em todas elas porque são 127 contas de anúncio que eu tenho, são muitas contas de anúncio, não tem como eu ficar entrando todo mês nelas. Então, assim, galera, cria uma conta de anúncio e deixa ela. Tomou bloqueio, você vai lá e cria outra conta de anúncio. Só verifica se o Facebook ele liberou para você criar mais contas de anúncio, tá, galera? Não crie, galera, não crie.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 E produtos diferentes na mesma conta, eu sempre subo em outra conta de anúncio, tá? Ah, então você vai subir uma campanha normal e uma para remarketing, aí beleza, aí você cria duas contas de anúncio, onde uma você vai conseguir fazer o remarketing e a outra você vai conseguir fazer sua campanha normal, tá galera? Então não crie conta de anúncio a rodo mesmo que você tenha vários perfis, tá? Cria apenas um, suba nenhum, eu preciso de duas contas de anúncio, então cria duas, eu preciso de três, então cria três. Ah, eu promovo cinco produtos, então você cria cinco contas de anúncio e promove nas cinco contas de anúncio bem tranquilo, tá galera? Isso é uma dica minha que tá acontecendo nas minhas contas de anúncio, porque eu não tô utilizando elas, é, é bem difícil tomar um bloqueio, pois eu... Leio bastante as regras do Facebook ali para evitar ao máximo, tá? Que nem eu expliquei para vocês. Agora que a conta de anúncio está é, inativa, ela está tomando esse tipo de bloqueio, tá, galera? Então a gente subiu ali a nossa primeira campanha de curtida e criamos nossa conta de anúncio. Então no próximo, na próxima aula a gente vai subir campanha de conversão, tá, galera? Já tá